Pessoal e fala do grupo para mais um videozinho, desta vez pessoal, um videozinho aqui com a Marcinha. Dizem-lá. Ah. Pessoal, como vocês a notar, nós estamos com da qualidade, yeah, porque a Marcinha adquiriu uma câmara e ela não se todo de emprestar, e é por isso que a, a, a qualidade está um pouco diferente. Para além disso, pessoal, nós estamos aqui num sítio também que yeah, vocês não sabem onde é, mas eu não vos vou dizer, se bem pessoal, eu vou tentar lembrar aqui mais vezes, porque acho que está tipo, plano um branco, de, branco só. Vou jogar, talvez. Já, já nem... Já, já, foi, já, foi, já foi o que eu queria dizer. E bem pessoal, eu vou cá o que, é que nós vamos fazer hoje. Basicamente vocês já vê no, no título que vai ser a namorada a ser testada ou algo assim do género. E a Márcia tem aqui 10 perguntas no telemóvel dela que me vais fazer em relação tanto a ela como à nossa relação etc, o que for, whatever, you know? Isto vai ser para tentar testar e ela... Vai falhar. Se eu tiver mais de 5, já estou positivo. E ela vai falhar. E ela eu vai falhar. Vais vais... Não, tu vais falhar o teste. Ai, Acho. Eu... <risos> estou a respondendo a eu. Vocês entendem. Se, se ficar... eu tiver 5 de 10, já passei. Não, está bem. Portanto, é seguimos para o vídeo, pessoal. Não se esqueçam de deixar de mega like e de partilhar o vídeo. Qual que eu estava a um dia que a falar? Já sei que era. A camisola. É branca a camisola? Sim e as calças são brancas mas hum. é suposto dizer o resto sim tinha mais uma coisa Hã? tinha mais uma coisa Ah, tinhas? tinha Sabatilhas brancas oh sim, mas ela, era, sim. ela era ela era um anjo basicamente está todo branco uh, uma pulseira sei lá não há uma coisa que se veste também um casaco sim um casaco era tu gosta muito preto hum. não não Rosa! Sim! Casaco rosa! Eu Sim. É uma gira! Pronto, sabia! Pronto, então já passei à primeira. A primeira já está feia. Vamos à segunda. O que gosto mais de é fazer? Não fazer nada? Sim, mas e mais burguesinhas? Ver vídeos no YouTube. Não é assim? Não... Tirar fotos? Uhum. Eu preciso é mais? Ficar em casa. Pronto, ficar em casa. É o que eu disse. Não fazer nada não. é Pronto, só é. fundo. Muito fácil. 2 de 10, muito fácil. Também as perguntas dela não devem ser assim muito difíceis, já acho eu. Uh, qual é a minha comida preferida? Francesinha. Uh -huh. uh, Ou o hambúrguer do McDonald's? Sim. Ela é muito gostosa. Só faz por favor, pessoal. Só, só faço. Uh -huh. Para onde gostaria mais de viajar? Nova York. 4 de 10, não é? 4. Vou passar, não teste, Quanto tô... calço? Eu acho que é 34. 34, 35. Às vezes 33. Sim. Pronto, então 34 estás no meio. Tá, é tá certo, é 34, não é? Pronto, já está 5 de 10, muito fácil, muito. Tá? Eu comi ontem o almoço. Começo o mesmo que eu, não é? Não sei. Ó, oh, se começo outra coisa, não sei, tem que ser o mesmo. Diz lá, dá-me, óbvio. Fico comendo. Estou-me a tentar lembrar. Não sei porquê que não. Foi aquela. calhar abaixo? Não. Não comeste isso? Não. É impossível. Não é baguete para nada. Como é que eu vou saber que é baguete para nada? Se eu não tiver contigo, isso é impossível. Podia ter dito. Mas não, não posseste. Não sei. Talvez não tenha dito. Porque tu me lembras. Não me sei isto. Não sei também. O que gosto <risos> mais <risos> em ti? Ah, não Ah, não há. Ah. Uh... Não sei. Gosto de tanta coisa que não sei. Um... Talvez seja carinhoso, não? Sim. Não, mas não. tá é. a falar no físico. físico. Ah, era físico? Sim. E já não morreu. Um... Já me disse várias vezes. Cabelo? Sim. Sorriso? Uhum. -huh. E olhos também. E a os olhos? Morto. <Barclose. risos> Tuberculose. Tuberculose. Qual é o meu signo? Peixe. Peixes. É peixes? Peixes, no peixe. É peixe. Eu disse peixes. Não sei, peixes. Disse peixes? Eu Gostaria mais de receber de ti vindo de ti. O meu de é flores? Oh! Isso não é, é sério? Oh, Ai. Já sei o que não. <risos> A última. Como se chama o meu cão? Pirata. Pessoal, isto é um ano já. Isto já é um ano, já é muita Também coisa. Não é um fácil. Eram fáceis, Ai, é, não é? Então, para, era... para acabar o vídeo, só para ser encarado, uma pergunta para só responderes, só tens, tipo, só Duque. podes falhar duas vezes, duas tentativas. Sim. De que cor era o casaco quando tirámos a primeira foto? Ah, eu, eu estava eu sem tenho, casaco. Estava sem casaco. Mas eu tinha casaco. Ai, não me lembro, Eduardo, estava-se a Branca. Pô, obrigada, e o casaco? Eu sei qual é, eu lembro. Mas a primeira, quando tiraram a minha prova estava eu achei casaco na primeira foto Ah, sei. Ó. Tem que ser no dia que tiraram. Pronto, no dia que teve a velha uh, volta. Tá, estás com uma camisa logo, não é? Casaco. Era aquele zola? Aquele que depois uh. não, é lindo dele? Nope. Uma jafa. Ah, Espera, deixa-me pensar. Nos casacos tu tens. Se tiveste agora dois novos, como pode ser esse? O. O. O. Não. não. Hum. É, um de é. é, é um bocado difícil. Merda. É. Vocês é? É o mesmo. Aham. Ah, Bom, dá certo. Muito bem, dá 5. Dá uma chance. Só porque tu disseste aquela dica no início <risos> só por <para> isso. <risos> ah, tá. <risos> Mas pessoal, foi este o vídeo, espero que vocês tenham gostado, eu não tenho muitas ideias e tentei fazer uma tag aqui com a minha namorada, pronto, das perguntas. Não se esqueçam de deixar -me mega like, subscrever o canal, para chegar aí rápido aos 2100 subs. Bora lá, mais se vai subir despedir, dizem tchauzinho. Tchau. Mas pessoal, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem e fui!